Eu sou o Gomes, seja bem-vindo ao meu canal. Festa junina, tenho certeza que você gostaria de tocar essa música no violão, né? Para isso, eu vou passar dois exercícios, tanto para poder conseguir tocar essa música no violão: esse exercício aqui, ó, indicador e médio. A gente vai fazer eles de forma alternada, da seguinte maneira, ó. Primeiro você toca o indicador puxando, depois você toca o médio. E aí você vai repetindo esse movimento. Ó. Tem que treinar bastante para não ficar esbarrando na corda de cima. E aí depois que você treinou bastante na primeira corda, treina na segunda. Ó. Depois que terminou na segunda, vamos para a terceira cola. Treine devagar, à medida que você for melhorando, você vai acelerando e tomar muito cuidado para não esbarrar nas outras cordas. Que aí você vai pegando o jeito aqui da mão, deixa a mão sempre suspensa, ó, e vai treinando com a mão suspensa aqui, ó. Tá vendo? Minha mão tá suspensa, Eu tô só puxando o dedo aqui na corda. À medida que você for melhorando isso, você vai conseguir. A segunda coisa é a seguinte, ó. Lembra do exercício passado? De dedilhado. Aquele assim, ó. E o outro que é o contrário, ó. Nessa música eu também uso esse, ó. Tá vendo? Então vamos lá, ó. Aqui eu tô usando o alternado. Depois, ó. De lado. Viu por que de treinar? Mão direito extremamente importante para isso Então vamos lá, até a próxima